Olá, eu hoje vou-vos ensinar a ser melhores fotógrafos e vou fazer isso em menos de 5 minutos. Primeiro, não olhem, observem. Tentem olhar para os objetos como se fossem a primeira vez que os estão a olhar, não com a ideia que vocês têm deles, por exemplo, um copo, para muita gente é só um copo, um objeto de cilindro que serve para beber líquidos, mas vocês podem ver muito para além do copo, por exemplo, se for um copo com chá, vocês vão ver o vapor e tentem ver como é que podem fotografar esse vapor e se for um copo de água normal e se estiver perto de uma luz, certeza que vocês conseguem ver o arco-íris na mesa por isso te tentem não ver o objeto com a ideia que têm do objeto, mas para além disso segundo, treinem o vosso olhar para treinar o vosso olhar a ver cada vez melhor vai parecer um bocado estranho, mas eu quero que vocês se coloquem de cabeça para baixo dessa forma vocês não vão ver os objetos com a ideia que têm dos objetos mas vão ver as coisas de forma abstrata e vão conseguir ver a luz, a sombra, os efeitos de cor, o ambiente que rodeia os objetos e não os objetos em si. E claro que vocês não vão fazer isso sempre que quiserem tirar uma foto, não precisam de se pôr de cabeça para baixo, mas se fizerem este exercício, pelo menos uma vez na vida, vão começar a ver o um mundo de forma diferente e isso eu posso vos prometer. E terceiro, fotografem. O maior problema que eu ouço dos vossos comentários não é, de forma nenhum problema. Por exemplo, vocês dizem que não podem tirar fotos dentro de casa porque não têm luz, não podem tirar fotos fora de casa porque não têm amigos para tirar as vossas fotos, não podem tirar fotos fora de casa porque vivem num sítio feio, não podem tirar fotos boas porque não têm uma câmera fotográfica boa e são tudo desculpas. O único inimigo são vocês, porque se vocês ultrapassarem esta primeira camada, que são os vossos medos e as vossas inseguranças, arranjam desculpas em cima de desculpas para não sair deste patamar, mas assim que vocês se libertarem de todas as desculpas, vocês vão se tornar fotógrafos fantásticos, porque vão conseguir ver o mundo de forma diferente e vão se esforçar imenso para arranjar... Efeitos de luz, efeitos de cor, com qualquer coisa que vocês tenham à vossa volta, tudo é possível. A melhor câmera é a câmera que vocês têm à mão e a câmera com que vocês usam mais, porque vocês vão se tornar cada vez mais experientes nessa câmera, por isso vocês vão conseguir fazer coisas com ela. Que pessoas que compram uma máquina fantástica, mas não a usam, vocês vão ser muito melhores que essa pessoa, porque vocês estão a usar a máquina e estão a experimentar com ela. São três dicas bastante simples, mas super eficazes, digam nos comentários se vocês experimentaram virar-se ao contrário e digam-me se repararam em luzes e cores e contrastes e sombras porque acho que é super interessante ver o mundo dessa forma e o vídeo de hoje é este, espero que vocês tenham gostado e vemos amanhã!